Olá, amigos, eu me chamo Rosana e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Como hoje é o meu primeiro evangelho do ano da ceia Casa Espírita Irmão de Assis, eu gostaria de desejar um excelente ano novo para todos vocês, com muita paz, alegria, saúde, perseverança e muitas bênçãos. Meus amigos, agora eu vou convidar vocês para deixar os problemas de lado. Se tiver alguma mala aí perto, alguma bolsa, põe esses problemas aí. Deixe eles aí um pouquinho. E eles não vão reclamar de ficar aí um pouquinho, não. E vamos fazer uma harmonização. Vamos procurar, se for possível, fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. E vamos começar agradecendo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente para nos conectar para um novo aprendizado. Vamos agradecer ao mentor da casa, da ceia, essa casa que nos acolhe com muito amor, muito carinho e que em breve estaremos juntos novamente. Vamos agradecer também o nosso anjo da guarda, esse amigo fiel escudeiro que sempre está ao nosso lado nos intuindo e nos protegendo. Vamos agradecer também toda a espiritualidade maior que está sempre ao nosso lado, nos ajudando nos momentos fáceis e também nos momentos mais difíceis. Queridos irmãos, vamos visualizar uma luz muito intensa. É a nossa grande Mãe Maria, cobrindo com seu manto azul de paz, harmonia, amparo a todos nós, crianças que ainda somos. Que ela possa nos ensinar a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Junto dela, encontramos o nosso Mestre Jesus, resplandecendo de luz com seu amor fraterno. Mestre amado,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 mas livrar-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Respirando fundo novamente, espero que estejam todos muito, mas muito bem, de saúde, de, de tudo. Meus amigos, meu nome é Rosana, e hoje o Evangelho da Ceia, Casa Espírita Irmão de Assis, é harmonia conjugal, reencarnação e laços de família. Evangelho segundo Espiritismo, capítulo 4. Eu vou começar lendo um trechinho de um livro muito interessante do nosso querido Richard Simonetti, Uma Razão para Viver. Se alguém tiver interesse, ele tem assim uma linguagem muito bacana, muito simples. A gente consegue entender muito bem os seus ensinamentos. E é para a gente refletir durante essa semana. Já vou começar com essa lição de casa, hein? reflexão. Então, vamos lá. Não reclame dos percalços da existência. As situações difíceis podem impedir que sejamos plenamente felizes. Mas seremos decididamente infelizes se nos empolgarmos com elas. Encare um bom ânimo os problemas de cada dia, situando-os por experiências necessárias e valiosas. Não tente mudar o mundo, impondo sua maneira de ser àqueles que o rodeiam. Só nós podemos mudar a nós mesmos. No empenho por superarmos os aspectos negativos de nosso comportamento, nossos vícios e defeitos. Harmonize suas aspirações com os objetivos da jornada humana, cultivando os valores do bem. Nada nos induzirá ao desalento se estivermos empenhados em colaborar com Deus na edificação de seu reino na terra. Que assim seja. Então, uma reflexão, né, meus amigos? É, ele diz aqui também, quanto mais azedo o limão, melhor será a limonada. E se a gente colocar um pouquinho de açúcar ainda, vai ser, assim, muito deliciosa, né? Então, vamos aproveitar, eu sei que a gente tem muitos, muitos percalços aí, mas vamos tentar aprender com eles, ok? Que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Mas eu estava procurando no Evangelho Segundo o Espiritismo e encontrei um ensinamento do nosso Mestre Jesus que nos diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só que profundo, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo nosso objetivo é ver né, esse reino de Deus. Então, eu penso assim que a gente tem que ir e vir várias vezes para poder chegar até lá. Esse que é o nosso objetivo, não é verdade? E todos somos capazes. Afinal, todos somos filhos do mesmo pai. Mas o que será que é a reencarnação? reencarnação é o processo pelo qual o espírito através de um novo corpo físico, retorna periodicamente ao mundo material. Esse processo tem como objetivo propiciar vivência de conhecimento, auxiliando o espírito a evoluir. E existem várias idas e vindas. É como, assim, como se fosse uma escola. Antigamente, na minha época existia reprovação, né? Você fazia o ano todo letivo. Se você não tivesse cumprido todo aquilo que você é, tinha que cumprir, você reprovava e tinha que fazer o ano novamente. É basicamente isso. A gente volta para tentar cumprir algumas coisas. Se a gente não conseguiu cumprir tudo, não deu conta, nós vamos voltar novamente porque Deus é amoroso, é gentil. Bom, é, iremos reencarnar conscientemente em um determinado local. De acordo com as nossas limitações, de acordo com o nosso conhecimento adquirido, a gente vai para determinado local. Tá? Sempre auxiliados por outros espíritos com os quais possuímos afinidade, e a gente vai começar a conviver com outras pessoas, ok? Então, assim, a gente nunca está desamparado, não, a gente sempre tem um amparo da espiritualidade maior. Agora, meus amigos, vocês já pararam para pensar nesses navios, assim, enormes, que fazem cruzeiro, né? Eles fazem, assim, viagens, ou viagens para outro, outros países, ou aqui dentro mesmo. Eles são, assim, enormes, não é verdade? Eles têm uma estrutura enorme. Mas, é, quando observamos esse navio, a gente fica impressionado com o seu tamanho. E eu penso assim, eu mesmo penso assim, né eu não sei o que, que vocês acham, é né? para a gente refletir também. Quantas pessoas são necessárias para dar vida e fazer esse navio funcionar da melhor maneira possível. Pois é. Ali, naquele navio, vai existir um grupo de pessoas que é chamada de tripulação. Essas pessoas, elas são de diversos lugares, falam diversas línguas, é, têm diversas culturas, enfim. Só que elas vão ter que conviver por um determinado período da melhor maneira possível para deixar a sua vida é, e a vida da, da tripulação e a vida dos passageiros da melhor maneira possível. Assim acontece com a gente quando nós voltamos, só que ao invés de entrarmos nesse navio, a gente entra numa família. Mas... O que será que é essa família, né, que eu acabei de dizer que a gente entra? É um grupo de pessoas também, igual esse transatlântico, só que aqui é chamada de família. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus matriculado no educandário do renascimento, que volta, né, vai se preparando para aprender a conviver a conhecer e a respeitar a humanidade, assim a gente aprende a perdoar e eliminar mágoas, né, a gente vai aprendendo, lembra que eu falei para vocês como se fosse uma escola de antigamente que tinha reprovação, a gente vai aprendendo durante o ano, só que às vezes fica algumas pendências, então a gente tem que fazer o ano novamente, né, mas às vezes não, a gente pode passar de ano, não é verdade? É... Se nós retornamos ao corpo físico para dar continuidade à nossa tarefa, precisamos de um porto seguro, onde possamos recomeçar. Esse porto seguro nada mais é do que a nossa família, o nosso grupo familiar. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, muito pelo contrário, eles são fortalecidos. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo. Às vezes, a gente não está na mesma família, mas a gente está por perto, no mesmo círculo de amizade, né? Chama família espiritual. E todos nós, em conjunto, vamos trabalhar para um adiantamento, para a gente poder passar no final de ano, né? Igual a, a, a escola que eu falei para vocês. Aqueles que ainda permanecem lá no plano espiritual, continuam, sim, unidos conosco, através do pensamento. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Então, talvez eu já tenha convivido com alguém que né, a simpatia foi ótima, né? E a gente vai seguindo novamente. Assim como o contrário também. Às vezes a gente encontra alguma pessoa falando, Ai, essa fala eu nem conheço essa pessoa, mas eu já olho assim e falo Ai, tem alguma coisa a ver. Pode ser que sim pode ser que não. É, falando é, de uma pessoa assim, às vezes, vocês já pararam para pensar numa coisa? Eu achei bem interessante isso. Às vezes a gente vê uma família, nossa, pai, a mãe, tem vários filhos, super bacana, mas tem um que a gente fala, nossa, mas que coisa estranha. É, parece que é a ovelha negra, né? a ovelha negra da família. Tem até uma música né, da Rita Lee que, infelizmente, a gente falou, mas aquela pessoa é a ovelha negra. Pois é, mas isso não é por acaso. E a gente também precisa respeitar essas diferenças. Por quê? Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos complicados, né? com um duplo objetivo. Então, tudo tem um objetivo, não é por acaso. Esse é o um objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Por quê? Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Então, eles têm a oportunidade de crescer. E nós também, refletindo, procurando saber o que a gente pode estar melhorando. Ambos. É, começam, assim, a refletir e a evoluir. Temos, assim, o que A oportunidade de colocar em prática o homem de bem através do amor que Jesus nos deixou. Todos os ensinamentos do mestre refletem ao amor. Bom, é, também no ambiente doméstico, que as almas se reencontram sobre vários motivos, além do que eu já falei para vocês, tem um resgate, afeições, desafetos, missão, ou também com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, é, pois a gente vai viver aí num ambiente e de contínua interdependência, um vai depender do outro. Por exemplo, pai, filho, irmãos, não é uma interdependência? Não é verdade? Então, a gente, com, com essa família, com essa oportunidade, a gente vai começar a crescer, a crescer moralmente. Deus, cujas leis são soberanas e sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo, possam assentar os laços de família sobre uma base espiritual e se apoiar sobre os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Olha só como a família é importante, não é? a convivência uns com os outros. É na base da família que começa já a nossa evolução. A família é uma escola de aprendizagem e redenção futura. Então, vamos tomar um pouquinho mais de conta, né? Vamos é, é, colocar a nossa família mais em primeiro lugar. Se desejamos melhorar o ambiente doméstico em favor da harmonização, o primeiro passo é... É, podia ser assim, olha, eu não sei o que, que vocês acham, também é para pensar. Inverter o processo de cobrança. Fazer um investimento em nós mesmos. Primeiro em nós. Por quê? Porque normalmente os membros de uma casa esperam demais uns dos outros. Reclamando atenção respeito, compreensão, tolerância e muitas outras coisas, né? A moral cristã ensina que devemos cobrar tudo isso, sim, e muito mais. Mas primeiro de nós mesmos, porque a gente espera muito do outro e esquece o que fazemos, então temos que tomar muito cuidado. Porquanto nossa harmonia íntima depende não do que recebemos, mas do que damos. E melhorando-nos, se a gente começasse a melhorar, fatalmente estimularemos os familiares a fazer o mesmo. Todos aprendemos pelo exemplo, até amar. Aquele amor, quando eu digo amar, eu digo aquele amor que Jesus nos deixou. Bom, meus amigos, de reencarnação, harmonia conjugal, é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? As nossas idas e vindas. E para a gente finalizar, eu gostaria de fazer assim: é, mais um compartilhamento com vocês. É, olha só que interessante, e eu gostaria também de convidá-los mais uma vez para essa reflexão hein, sobre a nossa família, sobre nós, se a gente está se conhecendo realmente, se aprimorando, cobrando menos dos outros e nos cobrando mais, não é verdade? É, procurando melhorar os nossos vícios, nossos defeitos, porque Deus nos deu a oportunidade de voltar. Vamos aproveitar esse momento. É como a escola, né? Vamos aproveitar o ano todo para a gente poder passar de ano. Exerça severa vigilância sobre o que fala. Geralmente, as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Diante de familiares difíceis, não diga. Não diga nunca assim, ó, é minha cruz, né? A ovelha negra. O único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios designos de Deus. Elogie as virtudes do familiar, ainda que incipientes, e jamais critique seus defeitos. Como plantinhas tenras, tanto uns como outros crescem na proporção em que os Alimentamos. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes na vida social. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Cultive o diálogo. Diz André Luiz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Olha que importante, não é, meus amigos? Então, eu finalizo aqui com vocês, agradecendo muito a participação de todos, desejando mais uma vez um ano maravilhoso. Vamos procurar é, estudar bastante, conhecer e... Eu tenho a certeza que em breve estaremos juntos lá na nossa casa novamente. Que a paz do Mestre Jesus proporcione uma excelente semana a todos vocês. Um forte abraço e muito obrigada.